Bom dia, senhor senador Nelsinho Tradi, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, excelentíssimo senhor deputado Eduardo Bolsonaro, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara, cuja iniciativa de organizar esse evento muito enalteço, senhores ministros, ministro da Defesa, general Fernando, ministro da Secretaria de Governo, o general Ramos, o ministro da Secretaria Geral da Presidência, Jorge Oliveira, presidente da Apex, Sérgio Segovia, senhores embaixadores, oficiais-generais, colegas, amigos. É realmente um momento muito interessante nós tentarmos fazer um é, pequeno balanço é, do que tem sido o nosso esforço de renovação, de reestruturação, da, da nossa política externa. Para eh, tentar sintetizar isso, e eu acho que vai haver debates muito mais profundos uh, ao longo do dia, eu não quero entrar muito in, eh, nos detalhes, tentei eh, talvez começar por uma imagem para sintetizar eh, o que tem sido o nosso, o nosso desafio. Eh, a gente pode imaginar, assim que eh, algumas décadas atrás... Eh, um presidente brasileiro chegou no Itamaraty, vamos imaginar que o Itamaraty é uma loja, digamos, de vários produtos. Ele falou, ah, eu quero um fogão. E o é, Itamaraty fez um fogão. Excelente fogão, pá, é, com todas as melhores características. Muito bem, funcionando muito bem. Aí passou um tempo, outro presidente chegou e falou, Olha, eu, eu queria uma geladeira. Aí o Itamaraty falou, ah, tem certeza que você não quer um fogão? É. Falei, é, não quero uma geladeira. É, é, mas, olha só, o fogão, ele, nós temos aqui já uma tradição de fazer fogão, um fogão excelente, com padrões internacionais da melhor qualidade. Fala, é, é, então. é, então tá, eu levo o fogão. É, aí, daqui a pouco, o um, né, um novo presidente olha, eu queria um, eu queria uma, um vaso de plantas, por exemplo. Ah, né? é, não quer um fogão? Não, eu quero um vaso de plantas. É, não, mas, olha só, o fogão, nosso fogão é internacionalmente respeitado, todo mundo, né, nosso fogão é da melhor qualidade... Ah, então, ah, no final, eu levava o fogão. Né? Daqui a pouco, né? é, Ah, quero um par de sapatos, acabava levando o um fogão e assim por diante. Bem, é, no ano passado, foi eleito, chegou um presidente que falou assim, ah, chegou no Itamaraty, eu, eu quero uma motocicleta. Para <risos> um exemplo. É, e o pessoal já estava pronto, falou: não, mas você não quer um fogão? Eu falei, não, eu quero uma motocicleta. É. Tinha um cara lá atrás que falou, oh, eu sei fazer uma motocicleta, posso tentar some, fazer, eu gosto de fazer motocicleta, quero dizer, tentar fazer uma motocicleta. Uh, I can, I can, I can e, motocicleta. e muita gente falou, não, não presidente, não hum, é, é, é o fogão, nosso fogão, aquela coisa, é internacionalmente respeitado. Mas o presidente não quis, né? não quis o um fogão, quis uma motocicleta. E nós estamos tentando né, construir e entregar essa motocicleta, por quê? Porque é, é o que esse presidente prometeu na sua campanha, prometeu ao povo brasileiro. É, né? O povo brasileiro não queria um fogão, queria uma motocicleta, é o que nós estamos tentando é, tentando fazer. Né? É, nós é, é, é, temos, portanto, esse, esse desafio, que, por vezes, é interpretado como um, um desmantelamento de política externa, um é, apagamento de tradições, e não é, é uma tentativa de é, responder a, a, ao desejo, aos anseios do povo brasileiro. Eu acho interessante ver aqui no título desse seminário a palavra anseios, porque é isso do que a gente está lidando, é, com o que a gente está lidando. É, um, parte do problema é, para também dar um exemplo é o seguinte: uma vez é, alguns anos é, falando com um cientista político americano, é, ele dizia o seguinte: olha, eu, eu, eu me sinto mais identificado com cientistas políticos europeus ou japoneses do que com, é, com o meu próprio povo. Ele falou isso com uma certa tristeza, mas é, eu vi que era isso, que muita gente... Né? E, e eu acho que, infelizmente, é, no Itamaraty, não pessoas individuais, mas um pouco a cultura institucional era um pouco essa, de se identificar mais com diplomacias de outros países ao redor do mundo do que com o próprio povo é, brasileiro, com as próprias pessoas do nosso do nosso país. Então, é uma a mentalidade, essa mentalidade do é, de fazer sempre o fogão era um pouco essa. É, é, para dar um, também um, um exemplo, é, durante a, a campanha presidencial do ano passado, é, para dar um exemplo concreto, um... Um diplomata brasileiro aposentado, muito respeitado, durante já na campanha do segundo turno, é, declarou apoio ao candidato Haddad. É, com a seguinte racionalidade, que não concordava com aquilo que o presidente, então o candidato Jair Bolsonaro, apresentava como é, ideias de política externa. Por exemplo, é, questionar o Acordo de Paris, no qual nós acabamos continuando, é, ou questionar, por exemplo, o Pacto Global de Migrações, no qual nós acabamos saindo né? é, we, uh, E isso me impressionou left. muito, porque ficava claro que, para esse diplomata específico, mas Because que acho que representava uma mentalidade, a, mentalidade, that, uh, a, a decisão sobre os destinos da nação se dava, uh, a, em última instância, uh, pela adesão ou não a determinados dogmas a certain... do chamado multilateralismo que, na verdade, nada tem de multilateralismo, né, que é uma, multilateral, pelo menos da maneira como ele é praticado. Porque, nesse multilateralismo, as ideias multilateralism não fluem, awesome de, não, fluem ideas ideas não, ideias lados, não fluem de muitos um lados, elas fluem de um lado só uh, e se dirigem sempre sides, sides, a, a um único all propósito. All isso é uma das coisas que nós estamos and mudando. Is Mas isso, de novo, isso me impressionou, porque é como se as questões... Que eh, afetam o povo so brasileiro, de, eh, o problema da corrupção, da recessão, do atraso econômico, do modelo econômico uh, falido, economic, eh, não importasse, não importassem tanto. Uh, uh, o que importava era failed, uh, poder, poder dizer: olha, o Brasil é um país comprometido matter, com o multilateralismo, ou algo desse tipo. Por quê? Porque, uh, uh, diante dos. nessa mentalidade de que né, se identifica mais com. É, digamos, os seus pares ao redor do mundo do que com o seu, seu próprio povo, world, é, se people. você chega e diz, olha, ah, meu país If está say, combatendo a corrupção, meu país está tentando mudar seu modelo econômico, isso é, model, não causa muita... É, muito é, muito frisão, digamos, né? O que é, so realmente valoriza, mean, o que vai te fazer ser convidado para as festas é dizer, olha, o, o país está comprometido com programas multilaterais. Com é, uh, está comprometido Brazil com uh, todas essas, uh, uh, todos esses instrumentos uh, globais. Uh, uh, yeah. instrumentos. Então, uh, eu acho que infelizmente durante muito so, tempo a nossa diplomacia esteve uh, uh, uh, uh, uh, muito uh, dominada uh, por isso. Por diplomatas querendo ser aceitos em círculos de diplomatas ao redor do mundo e não tanto preocupados com o povo brasileiro. É, nessa questão de povo brasileiro, é uma coisa que eu insisto muito, é que é importante ter como algo extremamente presente. Existe um problema conceitual. E por quê? Porque, claro, não existe um consenso do povo brasileiro. Né? É, pessoas têm pensamentos diferentes, ideias diferentes. Né? É, você pode perguntar, bem, então nós seguimos a maioria, mas, claro, você sempre pergunta, e as minorias? Então, é, nesse nesse raciocínio, a gente imaginar que não, não existe um povo, porque os indivíduos têm ideias diferentes, acaba-se não fazendo não fazendo nada. Então, nesse ponto, como em tantos outros, é sempre importante recorrer à Constituição, que diz logo no artigo 1º, todo poder emana do povo. Não diz que todo poder emana da maioria do povo, que emana do consenso do povo, nem nada desse tipo, mas do povo, como unidade. Então, existe algo um pouco místico nesse conceito da emanação do poder a partir do povo. Eu acho que é algo que nós devemos enxergar com, com reverência, com é, enormes, enorme respeito. Né? Como podem 200 milhões de indivíduos formar uma unidade? Mais forma. E esse é, chamemos assim, talvez o mistério da democracia. Então é, perceber o povo brasileiro como uma unidade é, viva e palpitante. Isso é o que retira é, a nossa política externa da paralisia. É a tentativa de escutar esse povo como é, unidade. Bem, é, fogão e motocicleta, né? quer dizer, nós também estamos fazendo fogão, isso eu queria dizer também. É, estamos tentando fazer, acho que estamos entregando alguns alguns fogões. Você pode dizer que o acordo Mercosul-União Europeia é um deles, o acordo EFTA, é, o encaminhamento do ingresso na OCDE, o, os investimentos provenientes de países árabes, da China, do Japão, de tantos outros eh, destinos, eh, os novos instrumentos eh, com os Estados Unidos, eh, como o acordo de salvaguardas tecnológicas, que já foi mencionado aqui, a busca de novos mercados na Índia, na ASEAN, na África, né? eh, e, e assim por diante. Mas, eh, mas isso não é tudo. Né? Eu acho que nós temos que trabalhar para continuar com essas entregas, estamos trabalhando, evidentemente, para continuar com essas entregas, mas não podemos esquecer da parte da, da motocicleta. É, nós estamos saindo do indiferentismo em relação é, aos nossos é, vizinhos, por exemplo, aquele indiferentismo moral, que partia de uma dessas concepções um pouco atrasadas, de que é, não, é, bom, somos vizinhos, então não podemos, é, de nenhuma maneira, tentar contribuir para que a região caminhe para um ou para o outro lado. É, não, isso nós não acreditamos, nós acreditamos que o Brasil tem um o compromisso, tem a obrigação de contribuir para que a região caminhe para o lado da democracia, para o lado da liberdade política e da liberdade econômica. O socialismo do século XXI foi repudiado pelo povo brasileiro. E não podemos fechar os olhos para a tentativa de reinstalá-lo ao redor da região. Também nessa dimensão, nós estamos trabalhando para eh, devolver o, os organismos internacionais à preeminência das nações. Eh, isso, às vezes, já foi confundido, agora acho que um pouco menos com uma retração do Brasil em relação ao sistema multilateral. Eu falei do sistema multilateral atrás, não é que nós sejamos contra, mas nós somos contra a concepção de um sistema que se torna, na verdade, supranacional e tenta impor ideias às nações. Então, nós estamos trabalhando para que haja um ambiente de racionalidade econômica e de racionalidade... Tucur, no, no tema ambiental, por exemplo. Né? É, isso também foi tocado aqui. É, o, o desafio, é, o senador atrás mencionava, da nossa é, imagem ambiental, digamos assim. Aqui também, como em tantos outros domínios, nós precisamos limpar esse domínio da, da questão ideológica, precisamos trabalhar a partir de fatos, precisamos mostrar que o Brasil é um país que cumpre, por exemplo, seus compromissos do Acordo de Paris. Quem não tem cumprido são, em grande medida, os países desenvolvidos em termos da, das contribuições que eles se obrigaram a si mesmos a dar a países em desenvolvimento nessa esfera. Então, essa é uma das nossas dimensões. Estamos trabalhando é, muito intensamente, algo que tem se falado pouco, mas que é fundamental para nós, que é pela liberdade religiosa ao redor do mundo. Isso é um anseio, certamente, do povo brasileiro, isso eu escuto muito em conversas que venho tendo, que as pessoas no Brasil, se preocupam com que não só a liberdade religiosa, mas muito especialmente esse tema seja algo que o Brasil abrace na sua participação ao redor do mundo, em organismos multilaterais e em outras esferas. Então, a questão da soberania, né? temos insistido muito nessa, nessa pauta da soberania como um eixo fundamental da nossa atuação, atuar no mundo sempre para resguardar a, a nossa nosso espaço soberano e das outras nações também não deixar que a contestação da soberania assim infiltre de maneira subreptícia velada através de resoluções de, de programas de pactos que existem ao redor do mundo bem então essa agenda de, de valores, chamemos assim, que eu, né, nessa imagem simples, chamei da agenda da, da motocicleta, é, é, é fundamental, junto com a agenda da, do fogão, a agenda da, das entregas econômicas, é, sobretudo. Né? Lembrando que nem só de pão viverá o homem, como diz é, o, o Evangelho. Né? É, eu acho que isso é um dos... É, pilares talvez da nossa da nossa atuação é essa é, é ter essa, essa dupla dimensão essa dupla dimensão é, que de certa forma está expressa nesse lema que nós usamos muito né Brasil acima de tudo Deus acima de todos é, eu acho fundamental que essas duas dimensões é, corram juntas corram juntas porque é, se nós perdermos essa dimensão da, da verticalidade, essa dimensão da espiritualidade nos negócios humanos, que é uma tendência é, muito muito séria, de, de décadas ao redor do mundo, né? não só no Brasil. Nós perdemos também a dimensão é, da nacionalidade, ou nós nos arriscamos a, a perdê-la. Quando a gente, nesse lema, fala só Brasil acima de tudo... E para e não fala a segunda parte Deus acima de todos claro muitos não acreditam também então, tá mas é, eu acho que quando a gente acredita e, e se policia para não falar essa segunda parte do, do lema da verdade a gente está se limitando e daqui a pouco é, quando a gente fala só Brasil acima de tudo daqui a pouco nós vamos estar falando é acima de tudo é meio exagero né Brasil ali Brasil ali na metade né Brasil ali na média é. E, e, e se a gente perder essa dimensão da, da verticalidade. Bem, é, essa esse trabalho na vertente, digamos, é, motocicleta, é, muitas vezes tem sido qualificado de ideológico. Né? Isso é uma coisa, talvez a, a crítica mais recorrente que se faz à nossa atuação é de que seria uma atuação ideológica. Eu acho que estamos provando que que não é em nenhuma, em nenhuma definição. Mas... É, Estamos provando isso, não fugindo do debate de ideias. Isso é uma coisa que eu tenho insistido muito. Uma coisa, ideia, uma coisa são as ideias, outra coisa é a ideologia. se Quando você apresenta ideias, claro, imediatamente as pessoas vão dizer que você é ideológico. Se você se retrair, você acaba ficando num, nesse plano sem, sem uma dimensão superior, sem um guia, sem uma, uma concatenação com a, uma esfera superior. Bem, esse, portanto, é um é um governo que tenta fazer uma política externa que se associa aos anseios do povo brasileiro, sem medo de receber esse tipo de críticas, de ser chamado de ideológico, de ser chamado de rompedor de tradições ou de é algo que está desmantelando a, a política externa brasileira, como se houvesse uma política externa brasileira é, fixa, consagrada, é, na qual não se, pudesse, é, não se pudesse mexer. Esse é o, o grande desafio que nós temos, porque existe todo um, um peso é, acumulado, um peso de décadas e de algumas coisas boas, mas de uma mentalidade que se desvinculava do, do povo brasileiro e que nós estamos tentando é, reverter. É isso. Muito obrigado.